Se você chegou nesse vídeo e você quer saber toda a verdade se o método home office lucrativo ele realmente funciona, se ele cumpre a promessa mesmo de você ganhar dinheiro em casa, ganhar dinheiro em dólar, ganhar em euro, trabalhar poucas horas por dia, eu vou te falar toda a verdade se ele realmente está funcionando comigo e não tô aqui para puxar saco de curso nenhum porque eu ainda vou te revelar um golpe. Cuidado para você não perder o seu dinheiro e não ficar frustrado aqui na internet. Então eu recomendo que você fique até o final. Bom pessoal, me chamo Fernando. antes de conhecer o método home office lucrativo, estava desempregado nessa pandemia, estava desesperado para ganhar um dinheiro. Antes que eu me esqueça, aqui na descrição tem o link do site oficial do curso completo original do método home office lucrativo. Até recomendo que você veja um vídeo de 10 minutos explicando como que você vai ganhar dinheiro em dólar em euro. O vídeo na prática, recomendo que você veja aí abaixo também vários depoimentos, resultados, de alunos que estão ganhando dinheiro não só por mês, mas vivendo nesse mercado que cresce cada vez mais. Então veja aí abaixo. Então pessoal, não estava conseguindo ganhar nenhum dinheiro nessa pandemia, desempregado, estava conseguindo arrumar emprego somente com as contas, boleto para pagar, filho pequeno, esposa. O que, que eu ia fazer para ganhar dinheiro na internet? Estava desesperado, subindo pelas paredes já. Foi até que um dia no Instagram eu vi um anúncio de você ganhar em home office, ganhar dinheiro em casa, trabalhando para grandes empresas, ganhar dinheiro em dólar, em euro. Achei bastante interessante, cliquei nesse anúncio e comecei a ver o vídeo introdutório. Vi que Tinha várias pessoas trabalhando em casa, como eu, ficar em casa sem fazer nada, eu poderia ganhar também. Então comecei a ver o vídeo, gostei bastante. E claro, comprei e dividi em 12 vezes no cartão. Quando você compra o método home office lucrativo, chega um e-mail para você. Você vai receber um curso completo online no seu e-mail com vídeo aulas gravadas. O método home office lucrativo vai te ensinar a trabalhar na sua casa para grandes empresas, como Google, como Facebook, YouTube, LinkedIn. No curso vai te ensinar o que é o mercado de home office, para quem você vai trabalhar, como fazer o seu cadastro, no Paypal, onde você recebe depois o dinheiro em dólar, em euro. Você vai trabalhar para essas empresas como avaliador de mídias, você vai trabalhar como tradutor de textos, você vai avaliar sites e aplicativos, você vai trabalhar sendo suporte do Google, de várias empresas, YouTube, Samsung, etc. Então, o método home office lucrativo, basta você ter um celular e uma conexão com a internet, você está apto para começar. Você não precisa saber nada, não precisa ser um aluno nota 10, mega inteligente, sabe tudo de internet nada disso porque o curso é do básico avançado passo a passo clique a clique então comecei a estudar comecei a aplicar duas a quatro horas por dia você não precisa ficar horas e horas o dia inteiro na frente do seu celular do computador não precisa você vai receber os trabalhos vão mandar no seu e-mail você vai prestar serviço para essas empresas que podem variar de cada trabalho de 40 a 160 reais por trabalho realizado como eu disse você vai aprender tudo no curso e depois você vai fazer esses trabalhos e vai ganhar o seu dinheiro em dólar em euro e quando você saca é um minuto para cair na sua conta é bem simples bem rápido e também é tudo real não é pirâmide não é golpe é bem tranquilo então eu comecei a aplicar no meu primeiro mês ganhei mais de mil e reais Fiquei empolgado, eu ganhava mais do que o meu antigo emprego antes de ser mandado embora. Então eu fiquei muito feliz empolgado, comecei a me dedicar, a me dedicar ainda mais. E hoje eu faturo mais de 3 mil reais por mês, trabalhando em casa, em home office aqui mesmo. Já comprei até computador gamer, já comprei até cadeira gamer, eu estou no conforto da minha casa, ganhando dinheiro com o método home office lucrativo, trabalhando para multinacionais de todo o mundo. Não precisa você saber inglês, nada disso. Então se eu consigo, e vários alunos também conseguem, com certeza você também vai conseguir. E lembrando que o método home office além de ter um bônus de um curso de inglês gratuito que você recebe lá, tem um suporte, tem um grupo de alunos. Atualmente tem mais de 3 mil alunos no método home office lucrativo. Qualquer dúvida que você tenha de como aplicar o método das aulas gravadas, o suporte do home office vai estar te ajudando. E também o grupo de alunos, todo mundo é um network, todo mundo se ajudando, qualquer dúvida que você manda lá, ele se ajuda. então imagina você não trabalhando mais de CLT, você que não aguenta mais ganhar só mil reais por mês, então imagina você que não aguenta mais esse patrão chato, pegar trânsito, imagina você tendo uma renda extra Todo mês você ganhando dinheiro em dólar, em euro, você se tornando profissional nesse mercado que cresceu muito na pandemia. Imagina, eu desempregado mais de 3 mil reais por mês, eu estou muito feliz. Basta se dedicar, basta estudar que você vai conseguir. E o alerta muito importante para você não cair em nenhum golpe, não perder o seu dinheiro, não ficar frustrado aqui na internet. Cuidado, porque os espetinhos estão copiando, plagiando e vendendo falso no LX, Mercado Livre, grupo do Facebook e sites duvidosos. Porém o Home Office grativo original só vende aqui no site oficial, foi onde que eu comprei. Chegou tudo certo no meu e-mail, foi em um minuto, bem rápido, porque eu comprei no cartão de crédito. Lá você tem a garantia de 7 dias também do produtor, e também você tem todo um suporte necessário, qualquer dúvida lá, o grupo de alunos, todo mundo vai estar se ajudando. Desculpa se eu falei alguma coisa errada, mas esse vídeo é para motivar muitas pessoas que estão desempregadas no Brasil ou qualquer lugar do mundo, e também pessoas que estão desanimadas, ganhando pouco, não aguenta mais, querem uma renda extra, querem algo novo. Então o Home Office lucrativo é pensado em todas as pessoas, independente de idade, independente de onde você esteja, você dá sim para trabalhar na internet, com o celular e a internet, e você vai ganhar dinheiro, com certeza. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui abaixo que eu vou responder todos com é o maior prazer. Fique com Deus e um grande abraço.